A partir de agora, a FSG tem mais uma publicação científica. A revista Contabilidade, Gestão e Finanças, do curso de Ciências Contábeis, lançada neste mês. A revista ela busca uma qualificação maior do curso, ela busca fazer com que os professores também aumentem o seu número de publicação e isso vai contribuir para uma avaliação melhor do curso junto ao Ministério da Educação. Então essas publicações vão ser semestrais, Ficará à disposição de todos os alunos, ou de quem queira pesquisar. Ela vai contar com artigos, resenhas, não só de alunos da FSG. Uh, alunos e professores vão poder publicar juntos trabalhos, assim como professores de outras instituições também poderão publicar na revista de contabilidade, gestão e finanças. E você, conhece as outras revistas científicas da FSG? Os cursos de Administração, Direito, Design e Psicologia também elaboram suas publicações. A revista Global Manager do curso de Administração é a revista mais antiga da faculdade. Nós temos 13 anos de existência e, a partir de 2011, nós migramos então para o modelo digital, que é uma tendência nova de mercado. A partir do ano passado, nós criamos também a revista para os acadêmicos, onde eles podem postar as suas produções e fomentar então os assuntos que eles pesquisam e desenvolvem dentro da sala de aula. A revista Imagem é uma revista científica do curso de design, ela compila né, vários assuntos relacionados à percepção visual, à estética, a produções visuais, gráficas, também projetos de produto que têm a ver com a questão de imagem, né, a questão de percepção de marca, mais o campo da gestão, do marketing. É um espaço muito importante para o aluno, né, para uh, justamente divulgar as produções e de certa forma, comprovar a relevância dos trabalhos que eles estão desenvolvendo. Nós estamos com o um processo de transformação da nossa revista online, o que quer dizer redução de custos, democratização do processo e também ampliação do público-alvo, do público de interesse dos artigos. Nós temos também a permuta já institucionalizada, com convênio, com várias instituições de ensino, com 150 instituições de ensino atualmente. Você pode consultar as revistas científicas no site da FSG ou na biblioteca.